Inspirado um na Isabela e no Felipe do Fotografando a Mesa, eu meio que decidi que eu vou fazer daily vlogs frequentes aqui no meu canal. Por uma questão de: estou de férias, estou me sentindo improdutiva. E isso me lembra ao início, em 2012 quando eu comecei um canal no YouTube, que era porque eu estava de férias, e era basicamente sobre a minha vida, e ficar falando e tudo mais, e vlog, vlog puro e simples. Além, é claro, de ser uma forma, um incentivo de, para que eu possa produzir mais conteúdo, tanto, tipo, por quantidade, tanto por um, tipo de conteúdo, porque agora eu vou produzir um tipo diferente de conteúdo que... Eu já tava querendo produzir, mas agora eu tenho um incentivo a mais. Esses tipos de vídeo vão funcionar basicamente como um por trás das câmeras também, porque por aqui vocês vão saber sobre os vídeos que estão no canal. Inclusive, o último vídeo do canal, que vai estar o card aqui... Enfim, vai estar o card aqui? Não é aqui. Vai ter um card bem aqui, do último vídeo do canal, que foi uma resenha de histeria. Esse vídeo eu gravei há muito tempo. Há muito tempo mesmo, mas ele só foi ao canal agora, porque só agora eu tive tempo de editar. Então esses daily vlogs também vão situar vocês com os próximos conteúdos do canal, que são conteúdos que eu gravei há muito tempo, só que só agora eu tive tempo de editar e né fazer toda a parte de pós-produção e liberar para vocês. Então hoje eu finalmente arrumei meu quarto, a parte de cima, porque ele estava extremamente bagunçado, como o quarto de uma garota de 15 anos. Nada contra garotas de 15 anos, eu já fui uma dessas... Só que realmente não tá dando mais pra eu ter um quarto muito bagunçado. Né? Falta varrer e passar pano nele ainda. Eu literalmente eu não sei o que falar nesse vídeo, porque é segunda-feira, então. Hoje é dia 10 de julho de 2017, é uma segunda-feira. São exatamente 11h46 da manhã. E tudo que vocês acabaram de ver é basicamente tudo que acontece nas minhas manhãs, quando eu estou de férias. Hoje eu acordei relativamente cedo, mas zero produtiva, então não conta daqui a pouco eu vou sair, eu vou buscar almoço e vou almoçar, né sendo que eu acabei de tomar café tá é extremamente quente agora eu vou pegar o computador respondendo algumas pessoas no Twitter ler alguns e-mails e daqui a pouco eu vou buscar almoço Hoje realmente não é um dia que vai ser muito animado, com muita novidade, não. Agora são duas da tarde e basicamente o que eu vou fazer agora é terminar de editar o vídeo de histeria, que já deve estar no ar no canal, vocês já assistiram. E eu vou terminar de editar o vídeo de histeria pra enviar hoje, vocês vão ver ele, vocês já viram ele, né? Que a ideia era postar ele na segunda, se ele não tiver ido lá na segunda, vai estar tá exposto aqui, então... Vamos trabalhar. Tá? por estar falando histeria toda hora sendo que o vídeo que foi ao ar na verdade é sobre a herdeira da morte eu tô com histeria na cabeça porque é o próximo vídeo que eu vou editar mas tudo bem, vamos voltar pro trabalho canal e eu espero muito que ele entre no canal hoje, né? vocês é, se puderam ver alguns takes, eu e minha mãe a gente foi no banco e depois a gente foi comprar um tapete novo pro carro e depois a gente foi na padaria comprar pão e depois a gente deixou o carro pra lavar porque ontem eu e minha mãe a gente foi para um sítio com os meninos e foi né, quase 6 horas de carro, uma estrada péssima, muita poeira mesmo e aí o carro precisava ser Salvo, então o carro foi pra lavar. E outro ser humano que precisa. Ser humano, ser humano é ótimo. E outro serzinho que vai ser lavado é esse aqui. Esse é o Olaf, meu cachorro. E é... ele está fedendo, ele está muito sujo. E eu vou dar banho nele. E secar ele. E dar muito amor pra ele. Porque ele é um filhote que ama amor. Olha. Vamos tomar banho, você tá muito fedido, Olaf Para tudo, acabei de constatar Que não tem água lá na varanda, então Não vamos dar banho no cachorro hoje Não é mesmo? Ele se salvou Hoje, mas Sério, ele vai muito tomar banho Amanhã, ele tá muito Inacreditavelmente fedido Como um cachorro Fica tão fedido, ficando dentro de casa ah, Eu decidi Terminar o vídeo por aqui mesmo, porque já tá Ficando de noite, já vai escurecer e eu não pretendo fazer absolutamente mais nada Não sei ficar no computador E fazer alguma coisinha ou outra aqui em casa Tudo que eu tinha pra fazer fora eu já fiz E pra quem achava que ia ser uma segunda-feira bem pacata Não foi, né? Eu até que saí bastante de casa e fiz bastante coisa Tô bem feliz por ter editado um vídeo E, e ele estar subindo no YouTube eu Tô muito feliz de estar voltando pro YouTube Já tava na hora assim, né? Muito mais que na hora E eu espero muito que vocês gostem desse formato de vídeo Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, sugestões para as próximas. E o próximo Daily Vlog vai ser na próxima terça-feira, que vai ao ar na próxima quinta-feira. Então é isso, tchau!